Obrigado aí pelo, pela, pela sua disposição de estar se juntando aqui a nós. Marcos é Dias, por favor. Alô. É, eu acho que fora todos todo esses pontos em que o presidente é, pontuou, acho que é legal e importante falar da carreira do atleta, do tamanho, da envergadura do atleta que está vindo para esse clube. Um atleta que em todas as ligas que jogou foi campeão, foi, foi campeão. Espero que aqui seja, seja, não seja diferente dessa toda, dessa toda a carreira dele. Atleta ganhou cinco títulos na Itália, na Alemanha, no Chile, duas vezes campeão da Copa América, é, campeão na Espanha, enfim. Então, é, eu acho que é um, é um grande presente para todos nós, para a torcida do Flamengo e mais do que nunca, é, eu acho que é o um, é um, um jogador importantíssimo para dar maior envergadura ainda a esse elenco tão qualificado que a gente vem trabalhando aqui desde o começo da, da de nossa trajetória aqui desde o começo da gestão do presidente Rodolfo Landim em que sistematicamente em todas as janelas é, a gente vem a cada dia a mais tentando se reforçar é, tentando dar maior qualificação a esse elenco. Então acho que é parabéns aí à torcida do Flamengo, parabéns ao presidente Rodolfo Landim, a todos que foram tiveram nesse processo aí e obrigado também ao empresário que sempre foi teve a paciência, teve é, foi muito foi muito cordial com a gente Fernando, em todos em todos os momentos. Obrigado aí. Uhum. Bruno de Pindel, a sua palavra também, por favor. Bom, é, primeiro agradecer ao presidente Rodolfo Landim por todo o respaldo, é, todo o apoio é, que sempre nos deu aí em, em todos os momentos, é, nos mais difíceis, é, em todas as janelas, nessa negociação é, com o Arturo. É, como o presidente e o Marco já falaram, é um atleta é, de uma grande importância para o futebol mundial, não só para o futebol sul-americano, chileno, mas para o futebol mundial. Se eu não me engano, não me engano é o atleta chileno é, com mais títulos. É, são 22 títulos na carreira. É, e agradecer demais ao, ao Arturo por todo o esforço, toda a paciência. Desde sempre ele deixou muito claro é, o desejo de estar aqui, o desejo de estar aqui com, com, com os companheiros, o respeito que ele tem pelo clube, pelo grupo, o desejo de, de ser campeão. É, enfim, num clube do tamanho do Flamengo, de estar conectado com a nação rubro-negra, de dar alegria para o torcedor e da disposição que ele tem para trabalhar duro todo dia e sabe da dificuldade que é o caminho para ser campeão, como o Marcos disse, foi campeão de todas as ligas que passou, que seja assim aqui também no Flamengo, no Brasil. Obrigado, Arturo, e obrigado... Fernando, empresário do Arturo, por toda toda a paciência e nessa construção da vinda dele para o Flamengo. Arturo Vidal, queremos ouvir você agora. Alô, alô. Primeiro que nada, agradecer as palavras a cara do presidente, de toda a gente que, que fez o possível, porque eu estou aqui. Claramente, as palavras me colocam os pelos de, de punta por lo que he hecho por el reconocimiento creo que llegar acá al mejor equipo de Sudamérica que siempre lo quise desde que empecé a hablar con Renato con Rafinha siempre soñé con estar acá y hoy estoy cumpliendo un sueño, espero hacerlo de la mejor forma seguir ganando títulos que es lo más importante y más con la camiseta de Flamengo, creo que como le dije es un sueño, espero dar el máximo que lo, que lo hincha todo el cariño que me han dado demostrarlo dentro de la cancha y, y nada Seguir tenendo alegria com o Flamengo. Agora, então, o momento da camisa que o presidente Judo Flandin, Marcos Braz e Bruno Spindel vão entregar para você. Vão tirar, claro, aquela foto oficial aqui, para Marcelo Cortes, fotógrafo do Flamengo. Vai ser entregue também o cartão de sócio-torcedor. Inclusive, a gente tem três sócios aqui presentes na sala de coletiva. E um deles vai começar, inclusive, fazendo aí a primeira pergunta da coletiva para Arturo Vidal, como vocês podem ver, a sala realmente está bastante cheia. Muitos jornalistas que cobrem o dia a dia do Flamengo estão presentes aqui hoje para conferirem né, essa apresentação do chileno moicano, aí, mais simpático, mais estiloso, agora jogando aqui no Flamengo e muito bem trajado, por sinal. Vai vestir a camisa de número 32. Já, já a gente vai ver... Está virando aí agora para mostrar para toda a nação rubro-negra, que muita gente fica na internet perguntando qual o número do Vidal. Então aí, já matando essa curiosidade, número 32. E aí o Braz agora e o presidente Rodolfo Landim, e Bruno Espírito, entregando cartão aí de sócio-torcedor. Um momento muito especial aqui para a nação. Né? A gente vai dar início agora à coletiva de imprensa. A primeira pergunta, inclusive, vai ser do sócio-torcedor Roberto Laureano. Roberto... Pode fazer a sua pergunta, por favor. Seja bem-vindo. Graça, por estar aqui. Ah, sou sócio torcedor desde 2013, apoiando aí a diretoria. Dentro do meio de campo, onde você mais gosta de jogar? Primeiro? Segundo? Ou terceiro? E como você está fisicamente para estrear? Na é, posição no meio-campo, de verdade que as três posições me, me sinto cómodo. Claramente, jogado mais pela direita. En Italia, en, en Alemania, jugué más por la derecha, volante, box to box, ir y volver. Pero no tengo problema en la, en la posición. Mientras juegue, no, no hay problema. <ríe> ¿Y cuál es el otro? Eh... Ah, bien, bien, estoy bien físicamente. Sé que falta un poco para, para agarrar el ritmo de mis compañeros que vienen jugando ya todo el año. En Europa se paré hace casi dos meses, entonces... Vamos ir passo a passo, e quando a little o treinador me, me vai dar a oportunidade de jogar, eu creio. Vidal aqui, Luana Trindade da Fla TV. a gente já bateu um papo na sua chegada, little né, bit Que a little bit of a little bit of você little bit você que é um sonho realizado. Queria que você comentasse, você já está há quase duas semanas aqui no Rio, queria que você comentasse sobre a adaptação. A gente vê que você está muito feliz, mas queria agora que você revelasse aqui para a gente o quão, assim, quanto você realmente está feliz e já adaptado aqui ao Flamengo e também ao Rio de Janeiro. Não, de verdade que estou, estou muito feliz. Lo dije desde que aterrisse aqui em Rio, que era meu sonho, mas creo que falta todavía um poquito para ser o homem mais feliz quando entra na cancha e. Y... E entrego la camiseta de Flamengo. Creio que aí vai ser o momento mais feliz de, de minha carreira, creo. Mas, bem, me estou adaptando de melhor forma. Mis compañeros han estado de verdade espetacular, me han muito bem e espero todo esse cariño mostrar-lhe quando me toque jogar. Arturo, boa tarde, Caemota Globo Esporte. Não faz muito tempo que o Mbappé falou que é uma diferença muito grande entre a Europa e a América do Sul. Você passou a sua carreira inteira quase na Europa, agora volta para cá. Queria que você falasse um pouco de que tipo de diferença você vê dentro de campo, intensidade, velocidade, técnica, e o que que isso te facilita na adaptação e o que mais te dificulta nessa adaptação. Obrigado. Um é, vê o futebol europeu claramente mais físico, coisas assim, mas quando estiver dentro do campo, quando me toque jogar, eu acho que eu poderia responder muito melhor a essa pergunta. Porque por la tele não se vê muito, mas acá a intensidade é muito forte, há jogadores muito rápidos, técnicamente são. Eu que é muito melhor que na en Europa. Então, me gostaria sentir o que, que se sente dentro do campo e depois poderia responder muito melhor a pergunta. Vidal, boa tarde. Eric Faria, TV Globo Sport TV. Eh, Vidal, eu queria que você falasse quando é que começou essa paixão pelo Flamengo? Quando é que você eh, começou a ouvir falar do Flamengo lá fora e falou: não, esse clube é onde eu quero jogar? Quem foi, assim, você jogou com o Rafinha no Bayern, que também é brasileiro, falava muito do Flamengo. Quando é que começou isso? Quando você falou assim, não, agora eu vou e vou, vou realizar esse sonho? Queria que você contasse um pouquinho de como tocou teu coração. O primeiro que começou com esto, que me começou a contar lo que era Flamengo, foi Renato Augusto, quando no Bayern Leverkusen foi em 2008 ou 2009, por aí. Ele me começou a explicar já um pouco a gente, lo fanática que era, como vivia no fútbol e depois me. Eu... Me tocou em Bayern, Bayern Munich, vivi três anos com Rafinha e aí já foi uma loucura. Já tudo lo que me dizia, o único que queria era llegar, que chegasse o dia de poder vestir a camiseta do Flamengo. Tudo bem, Vidal Aline Nastari, TNT Esportes. É, dava para ver, mesmo a gente estava lá de cima no seu rosto no jogo que você foi o último, né, que você pôde estar no campo, a sua expressão quando você olhou para a torcida daquele jeito, para um cara que sonhou tanto em vestir essa camisa. Conta um pouquinho para a gente qual foi a primeira impressão, o que, que, que, que você sentiu quando você olhou para a arquibancada do Maracanã, quando você teve no meio do campo no Maracanã lotado. Uh. De verdade, que eu acho que uma la, das coisas mais lindas que me deu o futebol, quando entrei, a gente começou a gritar, sendo que que, que nunca joguei acá em Brasil, sempre quando me tocou vir aqui foi rival contra a seleção, então senti esse carinho, não... não. Pensei que ia chorar. De verdade, não, não creia no que estava vivendo. E, nada, como digo, um sonho. Espero devolver todo esse carinho quando me toque jogar. Boa tarde, Vidal. Boa tarde a todos. Flávio Vinic, do SBT. Vidal, você tem no currículo títulos na Itália, Espanha, enfim, para onde você passou. Imagino que você também tem o desejo, o sonho de ser campeão da Libertadores. Imagino que desde... Você é ninho, desde criança, desde adolescente, você deve ter visto muito a Libertadores e deve ter esse grande desejo de colocar esse título no seu currículo. Você tem agora essa possibilidade, o Flamengo está bem na competição. Então, eu queria que você falasse dessa oportunidade de ser campeão da Libertadores. O que representaria para você? Não, esse, esse é o meu primeiro sonho. Acá, por algo volvi aqui, por, por algo estou aqui no Flamengo, quero ajudar o equipo a ganhar a Libertadores, porque... É algo muito importante, mas com um equipo como o Flamengo, que tem que ganhar tudo, me acerco muito mais ao sonho, vou trabalhar da melhor forma, mas, pero, pero, como te digo, ganhei hartas coisas, mas a Libertadores é das coisas que, que um futbolista ganha na Sul américa sempre sonha com ter, e espero ter com o Flamengo. Vidal, Marcos Coelho, Rádio Tupi. É, você já treinando com bola aqui desde a última sexta-feira com os companheiros, queria que você falasse como está esse convívio com o grupo, essa sua adaptação? São novos amigos, novos jogadores, alguns você já conhecia, enfrentava na época da seleção, outros que você encontrou também na Europa, mas alguns que você está conhecendo agora. Qual a sua primeira impressão desse grupo do Flamengo? Boa tarde. Graças. Sim, sí, llevo três dias treinando recém com o equipo. Como tu disse, com alguns me enfrentava, com outros lo estou conociendo. O equipo é muito jovem também. Então, nada, se vê um equipe forte, um equipe que é que muito ganador e nos últimos partidos lhe han demostrado. Acho que vai ser um lindo equipo um equipe muito forte daqui em adelante e espero, como te digo, lograr coisas, mas a impressão é a melhor que tenho. Vidal, você já assistiu contra o Tolima e o Atlético Mineiro, queria que você falasse o que, que te chamou mais a atenção ali desses dois jogos né, do time do Flamengo e deu para perceber que você gostou bastante do Rodinei, né? Sí, la máquina. Ahí le dije a todos. nada, me gustó su, su forma de jugar, la, la fuerza que él tiene. Es un jugador que. que ¿Cómo se llama? Que, que me dio la impresión de confiar mucho en él. Aparte, lo, lo, lo he tenido estos días y he hablado mucho con él porque también habla español y, y me encantó la forma de jugar. Pero lo que me encantó de estos dos, dos juegos que el equipo mejoró mucho lo que venía haciendo. Se vieron que los partidos importantes sacan su mejor calidad. E a gente, a gente, à hora de gritar, à hora de apoiar, creio que é o melhor. Boa tarde, Letícia do UOL. É, você é um dos principais jogadores da história do Chile. Imagino que você tenha um projeto pessoal de se consolidar como o mais vitorioso da história do país. É, a sua disputa hoje é com o Cláudio Bravo, seu velho conhecido de seleção. E eu queria saber como a escolha pelo Flamengo pode te ajudar a chegar nesse objetivo pessoal de carreira. <ríe> Yo <ríe> nada, estar acá ya es como digo, es un sueño sé que, que con Claudio estamos por, eh, peleando el primer lugar de las copas, pero claramente con Flamengo va a tener la oportunidad de seguir ganando cosas importantes, ojalá sean muchos títulos más y, y estar mucho tiempo acá y disfrutar lo que más pueda, pero creo que estando en, el, en Flamengo acá voy a ganar muchos títulos si os queréis Asturo é, boa tarde, Raíza é simplício da Gol. É, algumas pessoas, né, como o Cicinho, ex-jogador da Seleção Brasileira, é, disse o seguinte, ah, o Vidal já tem 35 anos, ele vem ao Brasil, mas não é o mesmo Vidal, vem para se divertir, não vem para jogar futebol. Eu queria saber o que o Arturo Vidal pode falar para essas pessoas a nível de competitividade, e qual é o Arthur Vidal que chega hoje aqui no futebol brasileiro aos 35 anos de idade, mas com muita vontade que tem demonstrado e, e essa alegria no Flamengo também? Sim. Sí. Nada, difícil responder a todo mundo eh, o que dizem. Cada jogador tem cada opinião, cada jogador viveu sua vida diferente. Se si ele não pôde ganhar coisas, não pôde disfrutar o futebol como lo disfruto eu, que sempre estar peleando por, por coisas importantes. Não é meu problema. Eu vengo aqui a ganhar títulos, a disfrutar. ou se não, não vejo se aqui, ou se estava em Chile, disfrutando minhas vacações. Vidal, aqui, Pedro Torre, ESPN. É, você, enfim, passou muito tempo na Europa. Imagino que para voltar para o futebol sul-americano, o jogador observe muito para escolher exatamente onde vai voltar, talvez para um porto seguro, depois que você falou o Flamengo, o melhor clube time do futebol sul-americano. Você pegou referências com jogadores assim que voltaram depois de muito tempo do futebol europeu, Davi Luiz, Felipe Luiz, chegou a conversar com eles para escolher o Flamengo? É... Não, não é que tenha falado muito com os jogadores acá, mas que eu só tinha em minha cabeça. De há muito tempo queria jogar no Flamengo, o Flamengo já nos últimos anos ha visto que é um dos equipos mais fortes da América, para mim é o melhor, mas, mas o projeto que tem acá a qualidade que tem Flamengo... Só os jogadores, em Europa querem vir a jogar aqui. E o lugar para ganhar coisas importantes e para para seguir melhorando minha carreira era era aqui. E creio que por algo estou aqui. Aqui, Renamora da Rádio Globo CBN. Boa tarde a todos. Vidal é aqui no Brasil a arbitragem é muito polêmica. Você é um jogador de muita raça, disposição e seus números até não apontam tantos cartões. Amarelos ou, ou vermelhos, mas você teme que, por ser aqui um país com uma arbitragem muito mais polêmica e com mais marcações de faltas, você acabe se tornando um jogador marcado com a arbitragem, justamente por essa sua característica de garra dentro de campo? Não, não, não creio, não creio. Claramente, minha mi forma de jogar é sempre a limite, pero siempre respetando al rival. E creo que los árbitros acá Harán su trabajo, yo haré el mío, pero no creo que, que sea más polémico eso. Creo que, <ríe> espero no, que no, no haya nunca un problema, ni expulsión, ni, ni nada, sino que ganar cosas.